Arrependimento. E vamos complementar também com esse outro tarô. Libra, quando o arrependimento vem, é um bom sinal de que você evoluiu, expandiu a sua consciência e conseguiu enxergar o que antes não enxergava. Porque quando você erra sem saber, o arrependimento dói demais, mas é muito mais leve do que se você soubesse o que estava fazendo porque aí você sabia, mas optou pelo erro. Eu me refiro à consciência e inconsciência. Vou dar um exemplo. Você negou uma pessoa e lá na frente você se arrependeu. Nesse exemplo, você pode ter agido inconscientemente, devido situações lá atrás, que gerou trauma sem você saber. E por isso essa negação, negação do que é bom. E isso acontece muito. Por isso é tão importante o autoconhecimento, para que o mal pare em você e não seja passado de pessoa para pessoa. E a carta da força é isso, você usar dessa força interna, para superar os obstáculos, porque já não envolve mais os outros, envolve você. O tempo pode ter passado lá fora, mas é como se não passou dentro de você, porque estar arrependido, consciente, é reviver cenas, é sentir tudo de novo, por isso é preciso um controle interno para não colocar a culpa, remorso, cobrança na sua frente. O processo envolve cura, limpeza e seguir em frente, segurar uma prova antiga nas mãos. Com sofrimento, não te permitirá aprender coisas novas, gerando aí um atraso de vida ainda maior. E tenha força nesse processo de observar mais, de ir caminhando enquanto espera tudo se transformar no devido tempo. E é essa mudança mental e de atitudes, de se melhorar e fazer tudo diferente, que vai trazer o conforto para o seu coração e a estabilidade na sua vida, sem oscilações. E Rainha de Ouros é essa segurança em todas as áreas. Porque você nunca esteve só. Você tem proteção divina o tempo todo. Inclusive está recebendo a chance de desenvolver uma situação. Pode ter o encontro com alguém. Onde vai exigir de você decisão. Temos aqui três cartas de número dois. Dois de paus, dois de copas e dois de espadas. Dois é dualidade, tanto semelhante quanto opostos. É como se você estivesse de frente com alguém, seja alguém novo ou do passado, e você tenha que deixar o medo de lado, enfrentando os seus sentimentos mais ocultos. Tirando o véu que cobria a sua visão e fazendo uma escolha de quem agora está consciente. Pode ser até uma reconciliação. Mas, de qualquer forma, é o um momento onde vai exigir de você... Posicionamento, seja interno ou no externo, tá bom? E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Raízes Uma planta sem raízes fortes não resiste A impere. Assim somos nós, precisamos estar enraizados, cuidados com o amor e vigilância constante O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que condiz com a sua alma, que é o que falamos na leitura. Para que você resolva situações no externo, é preciso antes fortalecer as suas raízes, colocando bons nutrientes, tá bom? Gratidão.